Estamos super felizes com este momento porque representa para a Tips for you verdadeiramente a concretização aqui do nosso propósito de responsabilidade social. Uh, no âmbito de um projeto cujo nome é Positive Impact e hoje nós temos esta sensação de que conseguimos verdadeiramente um impacto positivo ao nível do ambiente, das pessoas e sentimos isso verdadeiramente hoje que estamos a conseguir uh, doar aqui equipamentos que nós conseguimos reabilitar, que lhes demos uma segunda vida através do trabalho aqui do Miguel que conseguiu recuperá-los. E agora, hoje, conseguimos fazer feliz a Associação da Vila Convida, uh, proporcionando-lhes estes equipamentos uh, no âmbito deste projeto ReLove, que nos deu uma imensa alegria concretizar. Venho agradecer muito aqui à Sânia, à tips for you e a toda a vossa equipa, uh, e ao Miguel, em nome da Associação Vila Convida e da nossa equipa. Uh, primeira generosidade com a atribuição destes computadores, que vem numa altura certa estamos a crescer, a nossa missão é ambiciosa, uh, e foi mesmo Namus, porque ainda ontem falávamos uh, que há grande necessidade de, de resolver esta questão tecnológica. Para nós, a uh, nossa experiência convosco foi também uh, uma experiência de amor, aquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia, -dia, nós também tentamos fazer de alguma forma, uh, através do amor, dar uma nova vida... Há muitas pessoas que de facto estão sem razão nenhuma paradas, quando têm tanto para mostrar. E portanto acho que foi aqui um match muito, muito bem conseguido. Foi uma relação extraordinária. Que bom que o Miguel conseguiu mostrar as suas espetaculares capacidades e vai continuar a mostrar de certeza absoluta. Estamos juntos, para aqui, para a frente, muito obrigada. Miguel, e tu estás feliz? Estou. Isso é que é muito importante. Obrigada também a ti, Miguel, por todo Obrigada. o teu empenho, pelo teu profissionalismo e por teres conseguido concretizar. Sim, Sem ti, isto não teria sido possível.